tudo bem eu vou mostrar uma ferramenta no cautopo é, que serve para sombrear no terreno com pela pela declividade criar sombras no terreno aonde o terreno tem uma maior declividade uma maior angulação né? é, é, no terreno tá então, é uma ferramenta bem interessante que vai servir para você separar áreas do terreno pela declividade. Então, ele vai te mostrar áreas com muita inclinação e vai separar essa inclinação por ângulos, por grupo de ângulos. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui na própria Serra Fina e lá no Caltopo você abre o menu direito e selecione essa ferramenta aqui, Slow Angle Sharing. né, é, sombreamento é, da angulação do terreno, da declividade do terreno. E essa ferramenta ela pode ser é, criar sombras, gradientes né? ou criar sombras fixas e ela cria um critério por cor quanto mais quente a cor até chegar no roxo, né, no azul, maior a angulação do terreno quanto mais clara for a cor verde, amarelo, menor a angulação do terreno então quando eu ativo essa ferramenta eu posso olhar aqui, por exemplo, no pico do cupim de boi, que a parte sul dele, que está roxa, aqui, ela tem uma maior declividade, uma maior angulação, que essa angulação pode passar aqui 50 graus de angulação, e que essa área aqui, onde não tem cor, em geral, uma área com menor é, declividade, uma, uma área com uma declividade inferior a 20 graus. E aí, conforme vai criando a grade de, de cores, vai mostrando uma área, uma área em que, pela média, tem uma angulação é, que pode ser medida. Né? Então, de cara aqui, dá para observar que quando a trilha foi criada, Olha só, ela foi criada em um terreno com o menor nível de declividade possível. Porque, olha, por onde a trilha passa, ela costuma ter uma angulação inferior a 20 graus. Né? Então, é bem interessante é, é, conhecer, poder ativar esse mapa de angulação do terreno, em cima da sua trilha até para você separar as áreas aonde você vai ter o maior desgaste né então por exemplo aqui eu sei que nessa área aqui provavelmente como ela está em mais vermelho vermelho aqui pode ser entre 35 e 45 graus de declividade eu vou enfrentar uma angulação do terreno maior do que aqui né? Então eu posso optar fazer a trilha por aqui, que eu vou sofrer uma maior angulação e vou ter menos desgaste físico e vou poupar mais energia. Então você faz algumas análises em cima de acessibilidade, gasto energético. Você pode medir o desnível e calcular o tempo de progressão, né? É. Você pode fugir de áreas com muita inclinação do terreno e, e caminhar em local mais seguro, né? É, você pode, em áreas nevadas, é, fugir de terrenos muito inclinados que possam favorecer avalanches, deslizamento de terra, né? É, ou talvez até cursos d'água, áreas que são mais propícias a criar corredeiras em num, uma chuva intensa. Né? Então é bem interessante essa, essa ferramenta. Você pode usar, com, explorar bastante, utilizar de várias formas, não só nas trilhas existentes, é, quanto na criação de novas trilhas, na criação de novas rotas. Né? para você sempre procurar é, passar por áreas aonde tem a menor declividade possível para você não se expor ao risco não se expor a abismos e não gastar energia à toa né lembrando que esses dados eles são coletados em cima de um modelo digital do terreno é, então então o, o, o aferimento né a precisão ela pode variar de 30 a 90 metros ou seja talvez em algumas áreas inferior a 90 metros possa existir um terreno com bastante declividade só naquele ponto do terreno e isso não se refletir no mapa tá então tem que contar esse erro médio aí que vai de 30 a 90 metros de distância né? então áreas superiores a entre 30 e 90 metros é possível conseguir capturar através desse modelo digital de elevação lembrando que isso foi extraído a laser né a, pelo ônibus espacial nos anos 2000 então pode ter tem né tem bastante é, áreas que poderiam ou precisariam ser corrigidas ou melhor aferidas. Então, quanto maior, mais inclinado é o terreno, é possível que tenha é, bastante erro. Mas esses erros são localizados dentro desse raio, de 30 a 90 metros. Então, quando são áreas maiores, dá para confiar bastante. Então, essa área aqui, que tem mais ou menos 300 metros. É, de distância né de, de desnível então dá para confiar bastante que é uma área com muita inclinação aqui a parte é, é, leste né do, do capim amarelo então dá para confiar bastante que é uma área bem inclinada nessa área e é uma área pouco inclinada nessa área né? dá para confiar bastante então tendo isso em conta dá para utilizar com muita precisão dentro do seu planejamento, dentro é, dos seus cálculos, planealtimétricos da sua trilha, né, é, é, informações que você possa é, realizar, fazer para descobrir novas trilhas. Então, por exemplo, aqui já dá para mim de longe, eu já tenho aqui mais ou menos um traçado, olha só, de uma área com pouquíssima inclinação pouquíssima é, declividade aonde eu posso descer só pela cumeira olha só que interessante então aqui eu tenho uma trilha quase que é praticamente natural olha só com pouquíssima declividade que pelo menos geologicamente ela cai daqui de cima do melano vai direto do lado direito né da, da, do melano para a parte sul e vai descendo mais ou menos suavemente até esse leito e depois ele corre Continuando com uma declividade muito suave, até uma área habitada aqui embaixo. Então esse é só um exemplo de como você pode explorar bem o seu planejamento, suas trilhas, e utilizar essa ferramenta de análise de declividade por cores, sombreando as áreas é, de maior declividade, de maior desnível, de maior ângulo do terreno, de inclinação, para que você possa, em cima do terreno, planificar melhor suas aventuras. Ok? Até o próximo. E aí, tudo bem? Gostou do vídeo? Não esquece, todos os vídeos do canal são apresentações simplificadas